Atlético Paranaense vs Flamengo Tem confusão entre jogadores e dirigentes após o fim do jogo Houve discussão e troca de empurrões na entrada dos vestiários Ao fim do empate por 2x2 2 na Arena da Baixada Empate entre Atlético Paranaense e Flamengo Por 2 a 2 Nesta terça-feira terminou em confusão na Arena da Baixada. Após o fim do jogo, o clima ficou tenso entre dirigentes, jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes. O ambiente entre os rivais já vinha se mostrado arisco desde os últimos jogos que decidiram a vaga na final da Copa do Brasil, que ficou com o Atlético. O clima de inimizade permaneceu durante toda a partida, com provocações e discussões. Depois do jogo, Gabigol saía de campo abraçado com Marcinho, do Atlético. O gesto incomodou o técnico Alberto Valentim, que tentou afastar o atleta do seu time do atacante do Flamengo, o que gerou um embate. Em seguida... As hostilidades se estenderam a caminho do vestiário. Nas imagens da transmissão, foi possível ver o presidente do Atlético, Mário Celso Petraglia, e outros funcionários do clube discutindo com os jogadores do Flamengo. Petraglia queria tirar satisfações com Gabriel pelas provocações que o jogador fez para a arquibancada ao comemorar os gols marcados na partida. Gabigol, no entanto... Foi diretamente para o vestiário, enquanto seguranças do time da casa precisaram intervir para acalmar os ânimos e acabar com a confusão. Em campo, o Flamengo abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Gabigol. O furacão reagiu na segunda etapa e empatou com gols de Kaiser e Bisoli. Esse aos 49 minutos.